Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir aí, se você não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, beleza? Pra não perder as notificações, assim você recebe todos os conteúdos aí. Tem gente que tava achando que o canal tinha parado, né? Só que é porque não tinha ativado o sininho, então não tava recebendo nada, achou que eu tinha parado de fazer vídeo. Então vamos lá, solo bem fácil aí, é só seguir a tabulatura, ok? Tá simplesinho. Então a gente vai começar aqui, ó. não tem nenhuma observação muito importante, né? já que o solo não tem muita técnica, é mais um pouquinho da velocidade aqui nessa descida, Então você pode executar ou com paletada alternada, tá? Ou você pode fazer aqui, ó, uma paletada em cada, tá? se assim você consegue finalizar aí é sem muita dificuldade, né? se você tiver com dificuldade na paletada alternada por causa da velocidade, só paleta uma vez consegue executar aí, ok? Desde que esteja nítido, né? Que aí vai parecer meio que apalhetado, ok? A outra parte, seguindo a tablatura aí ainda, deixa eu começar aqui, ó, comecinho do braço, né? <risos> Beleza? Vou repetir agora. Beleza? E aqui a gente finaliza o solo. Tá então, um solo bem fácil. Ok, já quero te convidar. Quer aprender um pouco mais sobre guitarra? Aparece o nosso curso Evolução. Evolução do zero ao improviso. Então a gente vai ver desde o conteúdo aí mais iniciante até o mais avançado. E você vai começar a criar a sua identidade musical aí dentro do nosso curso. Estou lá para te prestar o suporte todos os dias no nosso grupo do Telegram. Então não, não deixe de fazer parte. Está um curso top, então aproveita lá com a gente e aparece. Beleza? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.